Deus é abundante e próspero, Criador de todas as coisas, e a sua palavra diz que quem ama a Deus será próspero. Deus promete-nos dar aquilo que precisamos quando obedecemos e confiamos nele. Muitas vezes queremos tantas coisas, mas nem tudo precisamos. Nem tudo realmente vai nos ajudar a evoluir, a ser uma pessoa melhor. Então, confiar em Deus é saber que Ele nos dá tudo o que precisamos e que vai nos ajudar. Prosperidade é mais do que ganho material e financeiro. Deus nos dá prosperidade espiritual que é abundância de alegria, paz, amor, sabedoria e, consequentemente, prosperidade de bens, saúde e tantas outras coisas. Mas a nossa maior prosperidade é a vida eterna, vida sem fim. Hoje nós vamos repetir, ouvir e meditar até dormir mantras de prosperidade cantados falados salmodiados. por isso deixe seu coração ser tocado repita baixinho até o sono chegar e amanhã você sentirá o efeito no seu dia ouvindo esses mantras que são inspirações doces dos próprios anjos vamos repousar e nos restaurar, modificar a nossa vida, deixa seu coração bem aberto agora. Prosperarão aqueles que te amam. Prosperarão aqueles que te amam. Prosperarão Aqueles que, te amam. Aqueles que, te, amam. Prosp aqueles que te amam prosperarão, aqueles que te amam, prosperarão, aqueles que te amam, prosperarão, aqueles que te amam.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 I'll